Pessoal, só quero avisar que neste vídeo vai ter spoilers, então, fica atento, hein? Pessoal, sem é brincadeira nenhuma, essa foi minha cara depois que eu assisti os Vingadores Ultimato. Eu sei que vocês têm as suas cenas prediletas, mas a cena... Onde todos os Vingadores retornam depois que Hulk estrala os dedos da manopla. Aí essa parte eu vi o cinema inteiro, a sala de cinema... Se levantando e vibrando, como se fosse o gol do seu time favorito. Você já imaginou isso no cinema, quando aparece Pantera Negra assim primeiro, e aparece os portais abrindo e os outros heróis chegando? O pessoal começou a se arrepiar, eu me arrepiei, eu fiquei tão emocionado que eu também me levantei com a galera e nós vibramos durante mais ou menos dois minutos. Eu acho que eu nunca vi isso num cinema em lugar nenhum. Você vê que aqui no Brasil nós brasileiros somos bem mais enérgicos, bem mais né, espontâneos. Eu já fui assistir filmes em outros países, onde tinha cenas de comédia, por exemplo, que as pessoas riam assim, ó. <risos> Enquanto o brasileiro faz... Yeah, yeah! Que viagem é essa, velho? Nessa cena dos Vingadores, onde todos os heróis voltam, poxa, eu fiquei muito tocado, porque eu me lembrei, sabe de quê? No dia, quando Jesus vai voltar e vai vencer todo o mal. A gente sabe que o Thanos era a personificação do mal, ele tinha... Trazido muita morte para o universo e depois os vingadores conseguem reverter essa situação. Muita gente me pergunta assim: Breno, se Deus é bom, porque tem tanta coisa ruim na terra, porque tem tanta gente morrendo na terra, porque tem tanto sofrimento na terra, porque Deus não chega e acaba logo com isso? Pois é, isso vai acontecer um dia, Jesus vai voltar e vai destruir. Todo o mal Por isso que eu vibrei com essa cena dos Vingadores Porque eu fiquei com o coração cheio de esperança Ao lembrar que esse dia vai chegar em nossa história Um dia Jesus vai abrir o portal celestial Ele vai voltar E aquele que chorava não vai chorar mais Aquele que estava morto Vai ressuscitar E até eu fiquei me lembrando disso Porque os heróis, lá os vingadores Eles ressurgiram, eles estavam destruídos E eles voltaram à vida Então quando Jesus voltar O mal vai ser vencido E finalmente O bem vencerá Tem muita gente que lê o livro do Apocalipse com medo E tem muita gente que não quer nem ler também Porque acha que ali só tem coisa ruim zero pra ele não é o um livro que traz uma ótima notícia fala do dia quando bem vai vencer o mal então se você está do lado de jesus se você está do lado daquele que vai vingar todo mal que é jesus então não tenha medo do apocalipse se alegre com esse dia como aqueles cinemas que alegrou na hora que os vingadores apareceram tenho certeza que quando você lembrar que jesus um dia vai voltar você vai se alegrar também. E como é que eu sei que Jesus vai voltar? Bom, você aí, pega aí sua Bíblia, baixa aí sua Bíblia. Em Mateus capítulo 24, tem os sinais da volta de Jesus. Aí você vai ver que Ele está bem pertinho de voltar. E em Apocalipse, no capítulo 21, diz uma coisa linda demais. Naquele dia, Ele vai enxugar toda lágrima do nosso rosto. Não haverá mais dor, tristeza, guerra, morte. Porque o nosso Senhor vai estar conosco. Então, pensa bem sobre isso. Um grande abraço.